mundo mudou. Um anel para encontrá-los e na escuridão aprisioná-los. Nós seremos logo logo enviados mais uma vez a ela, a maravilhosa, esplendorosa, a sonhadora Terra-média. Já chegou o disco voador. Enviadinhos, tudo bem com vocês? Bom, tudo bem. Tudo bom, querida? Tudo bem, querida. Enviadinhos e enviadinhas de todo lugar. Temos aí a volta do universo de Tolkien, meus amores, que iniciou lá com o Senhor dos Anéis, a Sociedade do hum. Anel. Depois temos o Senhor dos Anéis e as Duas Torres e o premiadíssimo Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Um anos depois nós vamos ter oh, o quê? Gente. Hobbit, Hobbit, a desolação de Smaug, e também a Batalha dos Cinco Exércitos. Saiu pra nós essa semana o primeiro trailer da Amazon Prime Video, que é a série baseada no mundo, baseada na Terra-média. E traz aí muita expectativa. Claro, né? Afinal de contas, já fazem muitos anos que acabaram as produções de Senhor dos Anéis, em relativas a Ela, e agora, finalmente, foi trazida essa... É, essa, essa grande obra para o século 21 para o streaming. E vai trazer aí também muita novidade. Vai contar, pessoal, antes de Sauron, antes do anel, Como antes aconteceu? do rei Aragorn. antes do reino dos homens. Então vai mostrar aí, inclusive, muitas espécies mágicas diferenciadas, fortes, enfim, uma nova perspectiva sobre esse mundo Místico, mágico e misterioso Que é a Terra-média De certa forma vai abordar tudo aquilo Que não foi abordado na, nos filmes Além dos filmes já serem gigantescos E as pessoas sabem que os filmes do Senhor dos Anéis São conhecidos por serem quilométricos E uma saga quilométrica Que obviamente podia ter rendido uma série Agora eles estão fazendo isso em série Para poder justamente, eu acredito que Explorar personagens, criaturas, elementos etc e agora também está voltando muito a atualidade de ressuscitar esses clássicos, ressuscitar essa nova geração, essa geração 2000, para essas novas décadas, porque tivemos aí o que Harry Potter e a Pedra Filosofal, agora nos cinemas, comemorando anos, os 20 anos. 20, anos, 20 anos de Harry Potter e a Pedra é a Filosofal. Vamos ter aí também, logo em abril, logo mais gravaremos um vídeo sobre isso, Animais Fantásticos. E os segredos de Dumbledore. É outra coisa que a gente vai estar lá no cinema, no cinema plantado para assistir. Lendas! É o Rui, vai lá, maravilhosa, preparada o quê? Para pra... embarcar numa espécie de Hogwarts mais uma vez. E ansiosa para setembro, a gente poder viajar para a Terra-média aí de novo. Muitas o... aventuras esse ano, né? O que tá faltando para o... né? O Eu assisti Senhor dos Anéis o ano passado, tá? Todas as. A... As, os três primeiros filmes. Foi a Porque eu assisti na minha eu infância. Eu filha. aluguei em NVIDIA cassete pra assistir. Eu lembro que veio duas, duas fitas assim no VHS para assistir e tava tudo em legendado. Eu fui em assistir. Video. Tava legendado. E eu fui assistir, eu acho que eu devia ter uns 9 anos na época. E não entendi nada. E resumindo, eu perdi o dinheiro da, da, da locadora, tá? Que o pai dava um dinheirinho pra gente no fim de semana alugar um filme, perdi minha oportunidade de alugar um filme que eu ia gostar. Mas agora eu gostei, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi rápido, mas extremamente essencial para todos nós que somos fãs desses universos, que querendo ou não dialogam entre si de certa forma, porque a inspiração na maravilhosa J.K. Rowling, que criou o universo de Harry Potter e teve inspiração Com em Tolkien. Eu acho que Tolkien aí também é um dos grandes pilares desses universos dos místicos Anéis. e maravilhosos. depois que eu assisti, eu vi que tem muita, muita referência em tipo, que praticamente a pessoa foi lá no filme de Senhor dos Anéis, tirou aquele negócio dali e botou no filme dela, entendeu? É porque... Tolkien não era qualquer um, né, meus amores? Ele era Além... até professor universitário. Então ele criou toda uma língua élfica para fazer esses filmes. E traz realidade. Por mais que seja um filme, uma, uma mega produção de duas décadas atrás, né? Duas décadas. Duas décadas atrás é. são melhores que os efeitos que tem hoje em dia. Não tem como negar foi uma coisa que revolucionou a cinematografia e quero contar um segredo para vocês também que senhor dos anéis foi um dos primeiros motivos de eu escolher história fazer história cursar história porque a gente tinha essa ideia mítica de que por exemplo o período medieval era baseado dessa forma na verdade era tudo falta de banho pinto sujo e tudo que era podridão no corpo das pessoas, porque elas eram podres, não tomavam um banho, não se lavavam, cheiravam mal, era horrível. Ele cometendo anacronismo, mas não posso negar que. E suruba entre pai e mãe, filho, filha, tia, e... tio, padraço. É não, que é verdade. É... O pessoal tem que saber? Não posso negar que na parte do banho realmente é estranho que o Aragorn tá sempre com os dedos sujos. Puro sangue de óleo. Ah, nunca tomar banho, Pura pô. Va... Pessoal, enfim, então é isso. Viemos trazer para vocês essa novidade da Amazon Prime que vai estrear a princípio em setembro. Estamos ansiosíssimas, desesperadíssimas pela série. E qualquer coisa, acompanhe os stories lá das enviadas. Que nós vamos estar trazendo atualizações para vocês. Isso, nos no Instagram, que no Instagram a gente posta o um resumo de tudo que acontece aqui sempre para você ficar atualizado. Pessoal, então é isso. Muito obrigada. Sejam todos enviadas à Terra-média. Se você ainda não assistiu O Senhor dos Anéis, não assistiu O Hobbit, não conhece o mundo maravilhoso de Tolkien, faça como eu então. Corra nós. lá e assista, porque ela não se arrependeu. Afinal de contas, eu também sou não. uma boa influenciadora. Tchau, tchau, tchau, Domingão. Pega e se inscreva no canal. Eu quero estar cheio, pessoal. Vocês vão se inscrever no canal do pai aqui pra me compartilhar. compartilhar. Eu quero compartilhar e vai Tu tá passando fome mesmo?